Prestação de contas final. Nossa, já pensou quando chegar esse momento? Da prestação de contas final, que delícia que vai ser. Você já vai ter feito tudo certinho? Ou será que você vai estar angustiado? Depende, né? O resultado vai ser de acordo com o seu planejamento, com a sua preparação. Com o fato também, uma coisa que é muito importante, né? A humildade né? com os dispositivos, acreditar que nada é por acaso na hora que as regras são dispostas e que as exigências chegam. Vamos aos detalhes sobre essa entrega final. A regra para o prazo da entrega da prestação de contas é 30 dias após o primeiro turno e 20 dias após o segundo turno. Em 2022, essas datas vão dar no dia 1 de novembro e no dia 19 de novembro para os candidatos que concorrerem ao segundo turno. E quem é que tem que prestar contas? Todos os candidatos que requereram o registro de candidatura. Quem foi deferido, indeferido, desistente, quem renunciou, quem foi substituído e quem substituiu, quem foi cassado e até mesmo quem faleceu. A prestação de contas do falecido se dá por meio do partido, naquelas informações de repasses ou de gastos realizados, que o partido tenha feito em benefício daquele candidato ou, se aquela campanha tiver um administrador financeiro, essas informações são prestadas dessa forma. O candidato toma ciência da obrigatoriedade que ele tem de prestar contas lá no momento do requerimento do registro da sua candidatura. Os candidatos que tiverem o registro cancelado não conhecido ou inapto são os únicos que estão desobrigados de prestar contas. Cuidado aí para você não confundir, tá? Apenas registro cancelado, não conhecido ou inapto. Os demais prestam contas normalmente. As contas do candidato majoritário englobam as do vice, e no caso do senador, que é um cargo majoritário, englobam as contas do suplente. É uma única prestação de contas envolvendo ali aqueles dois candidatos. Se por acaso o candidato titular não fizer a prestação de contas, aí sim o vice vai ter lá a possibilidade de fazer a sua prestação de contas separada mas só em casos excepcionais em que aquele titular não prestou as suas contas. Não seria justo o vice ficar com uma conta julgada não prestada, ficando inclusive sem certidão de quitação eleitoral, porque o candidato titular não prestou contas. Então, já saibam que são as mesmas contas prestadas ali de vice e suplente junto com os seus titulares. Quem deve prestar contas eleitorais? Os órgãos partidários também, né? Falamos dos candidatos, agora vamos falar dos partidos, em todas as suas esferas, mesmo que essa direção seja constituída sob a forma de comissão provisória. Os diretórios nacionais prestam contas para o TSE, os estaduais para o TRE e as comissões provisórias e diretórios municipais prestam Contas para a, os cartórios, as zonas eleitorais. Quem é que vai prestar contas no segundo turno? Aquele candidato, por óbvio, que estiver disputando o segundo turno. E quem mais? Os partidos, aqueles órgãos que estejam vinculados ao candidato que concorre ao segundo turno, ainda que coligados em todas as suas esferas. É muito comum aqueles assessores, representantes partidários, aqueles profissionais que atuam com agremiações e não têm muita familiaridade com a norma eleitoral, deixar de prestar contas das as contas eleitorais de partidos que estejam vinculados aos candidatos que disputam o segundo turno, e depois acabam tendo problemas aí, né, com os seus fundos públicos. E agora vocês sabem que se as contas não são prestadas, tem consequências maiores lá na 23662. Mas não vou adiantar o assunto aqui para a gente não atravessar o conteúdo. A gente vai ter telas específicas, vamos ter telas específicas quanto a isso. Agora, a informação que importa você saber é que se tiver órgão partidário vinculado ao candidato concorrendo ao segundo turno, mesmo coligado, em todas as esferas municipal, estadual e nacional, todas terão que prestar contas de segundo turno, lá no dia 19 de novembro. E aqueles órgãos partidários que efetuem doações ou que tenham feito gastos para candidaturas que concorreram também ao segundo turno? Esses órgãos também estão obrigados a prestar as contas de segundo turno. Como apresentar a prestação de contas? Como será que é isso? Bom, a prestação de contas tem caráter jurisdicional, é encaminhada pela internet, via SPCE, que já está integrada ao PJE. Muito importante somente após a certificação do número de controle, que é gerado lá na hora dessa transmissão, dessa finalização da entrega definitiva, é que será gerado o recibo de entrega. A prestação de contas é composta pelos relatórios que o SPCE emite, pela mídia que é gerada, que vai conter aqueles arquivos digitalizados com Toda a documentação, todos os comprovantes, todos os recibos, mas professora, eu ouvi falar que só tem que juntar documento dos fundos públicos, quando utiliza fundos públicos, que quando gasta com recursos privados, não é obrigatório juntar os documentos, não, não, não, você tem que juntar todos os documentos da sua prestação de contas, porque senão você vai ter isso solicitado em diligência. E aí, qual é a regra de ouro? Tem que evitar que diligências sejam expedidas para você, porque senão o analista vai procurar tudo que for possível, claro, é dever dele fazer essa, esse esquadrinhamento da prestação de contas, verificando tudo que pode estar ali irregular para ser perguntado. Esses documentos digitalizados relativos aos lançamentos da prestação de contas vão ser inseridos no SPCE, no formato PDF OCR. Pega seu amarelinho, seu marca-texto na apostila que você imprimiu, você está com seu caderno aí, com suas canetas coloridas, faz marcação se você nunca trabalhou em entrega de prestação de contas. Todos os documentos que são inseridos no SPCE, eles têm de estar digitalizados em PDF OCR. O que é esse OCR? Essa tecnologia permite o reconhecimento óptico de caracteres num documento PDF. Isso possibilita que aqueles dados que estão no documento possam ser pesquisáveis. Aquilo é uma imagem convertida em texto. E permite, assim, o rastreamento de dados e palavras nos cruzamentos e análises que serão ali realizadas. Vão ser extraídas aquelas informações que se deseja na análise daquelas contas. Então, sempre digitalize os comprovantes que vão ser inseridos em PDF ou CR, porque senão, na hora que você for validar a sua mídia, você vai ter ali arquivos que não estarão em conformidade com aquela entrega. E aí, você vai ter um prazo ali rapidinho, de dois dias, para você poder correr atrás de digitalizar esses documentos. Já pensou se todo, toda a documentação da sua prestação de contas tiver sido digitalizada da forma errada? Já pensou a loucura que você vai ter? Eu falei dois dias, três dias, o prazo de intimação, sempre, né, o prazo de atendimento das diligências, são três dias. Mas, às vezes, ali no comprovante, na hora que você faz a validação, a entrega da mídia, dependendo do que é detectado, dá-se ali um prazo mais rápido para que você só possa fazer aquela reapresentação. Então, a depender da unidade, né, e da, da forma de trabalho de cada um, isso vai ser pedido para você. Só... Se organize, prepare sua documentação, sua máquina e digitalização, os programas que são usados aí para digitalizar, para que você tenha isso. Não passe nervoso, não infarte, né? Já vi aí prestador de contas ir parar no hospital por conta de toda a documentação que tinha sido inserida na prestação de contas ter sido só em PDF comum. Sempre tem que ser em PDF OCR. Lembre-se que os prazos no período eleitoral são contínuos e perempitórios, ou seja, eles não se interrompem nos feriados ou finais de semana. Cuidado com a preclusão. Se você perder o prazo, você perdeu o direito da sua defesa, da sua entrega de manifestação, da sua entrega de defesa. Agora, temos na 23.607 esse ano uma novidade trazida pela 23.665 que diz o seguinte, serão prorrogados para o dia seguinte esses prazos se na data que vencerem houver uma indisponibilidade técnica do PJE ou o expediente na secretaria ou no cartório tenha encerrado antes, ou iniciado depois da hora normal, quando se tratar de ato que exija comparecimento presencial. Então, fiquem aí né, atentos. A gente sabe que o PJE, né, por vezes, né, por muitas vezes, apresenta indisponibilidades. Sempre recomendo que vocês printem as telas, documentem essas indisponibilidades para que vocês possam comprovar ali. E outra recomendação fortíssima que eu dou é que evitem sempre deixar as coisas para o último dia, a última hora da entrega. Porque é claro que vocês vão ter problemas de tráfego de informações, é claro que vocês vão ter problemas de uma possibilidade ou outra, às vezes, de uma queda de energia, de uma falha na sua conexão de internet... E aí, se você deixou para o último dia, para a última hora, isso vai te trazer consequências. Perda de prazo no processo judicializado leva à preclusão. Nem sempre a falha é do PJE. Se a falha for do PJE, você vai estar tá seguro. Mas você sabe, a gente né, acompanha aí campanhas há 30 anos, mais de 30 anos, e a gente sabe, bagunça documental, candidato não manda os documentos em tempo, Deixou-se para a última hora porque estava simples, estava fácil? Ah, numa sentada eu faço? Ah, é até 23h59? Tem tempo até lá? Quanto mais próximo você vai ficando do horário final, mais risco de não lograr êxito naquela entrega, naquela transmissão vai acontecer. Né? Você vai estar mais suscetível aí a problemas bem sérios.